Eu, fiz, eu preferi fazer o vestibular próprio, né, da, do CDERJ, enfim, não, não tinha por que fazer o Enem de novo. E, enfim, é uma, é, a prova é bem de ensino médio mesmo, cai todas as questões, todas as áreas do ensino médio e também tem uma redação. E, enfim, aí eu passei no vestibular do CDERJ e comecei a fazer. É, a minha experiência com o CDERG é tá sendo muito boa, assim, de um modo geral. E, assim, comparando, é, eu acho o, o CDERJ muito bom, assim, o sistema... É, o material deles é muito bom, é, eles trabalham com várias apostilas e tem a plataforma que eles divulgam vídeos é, e outros livros e, e outras atividades. É, você tem os polos, ele faz a gestão, você escolhe, mas você entra por uma universidade. Aí tem a UFRJ, tem a UENF, a UF, a UERJ. Então, como eu queria química, eu tive que escolher. E os polos da UENF eram mais distantes. O mais perto para mim era para Cambi, e ainda assim seria muito longe. E na UFRJ eu já tinha opções de polos mais perto. Aí eu acabei escolhendo a UFRJ por questão disso.